Olá, bom dia, bem-vindos ao workshop deste sábado. Eu sou a Joana e hoje sou acompanhada, não de uma, mas de duas formadoras, porque o Natal é assim, generoso. Como sabem, este é o último workshop desta temporada e, portanto, do ano, e por isso escolhemos um tema que sabemos que se vai prolongar na nossa ausência e até, quem sabe, trazer à memória no dia de Natal. Mais concretamente, à hora de jantar, porque vamos aprender a decorar a nossa mesa com duas designers de interior de topo. Elas desenvolvem vários projetos em conjunto no atelier Mint Design, e são a Teresa Pietra Torres e a Madalena Olá. Souza Cabral. Olá! Olá Bem-vindas bem bem bem aqui bem ao Palmeira E começar por vos perguntar, eu sei que no tempo da minha avó, quando tínhamos a família toda junta, decorávamos sempre a mesa de Natal e, entretanto, foi uma coisa que se foi perdendo um bocadinho na minha família, mas é uma coisa que ainda, se, que ainda é tradição em Portugal. Sim. Qual é a importância de decorar a mesa no dia de Natal, não é Eu acho que é fundamental decorarmos a mesa, é um dia especial, um dia em família e, portanto, colocar a mesma decoração que usamos diariamente não faz muito sentido, Sim. portanto, eu acho que faz sentido arrojar um bocadinho mais neste dia tão especial. Okay. Um, e há coisas simples de fazer com materiais que estão em casa, com materiais mais simples, e que podemos sempre decorar, pôr uma leuça um bocadinho melhor, ainda para mais com esta fase de pandemia, portanto, vamos tornar esse dia um, um mais bocadinho mais especial, especial, não é? Claro, e o Natal o é a união e é estar em família, portanto, faz Exato. todo o sentido que seja uma mesa diferente tenho um ambiente especial para Sim, esta noite. sem dúvida. Okay. Nós hoje vamos fazer aqui uh, três ou três peças, certo? Três centros de mesa. Vamos fazer um trilho e centros de mesa, é isso correto? É certo. correto? Sim, okay. vamos fazer um trilho de mesa, um caminho para mesas mais compridas que Sim. pode ser a largura que o, que o cliente quiser, quisermos. Uhum. Uh, vamos fazer uns frascos decorativos que pode estar numa mesa ou, ou até pode estar na, em vários pontos de uma sala okay. e vamos fazer uns centros de mesa com umas caixas diferentes, Uh, para compor a mesa de natal. Ok, muito bem. Então vamos começar pelo trilho, certo? Certo. E sim. o trilho, é tá? às vezes é que é um trilho, é comprido, mas por exemplo, uma mesa para dois, temos ali uma mesa pequenina, mas também podíamos usar outro um trilho. Opção. Também claro. podemos. Também ou podemos, ou seja, podemos um mini uma coisa mais pequenina. Ok. Portanto, sim, sim, um mini trilho. Nós uh, vamos ter uma base para construir este caminho, este trilho, uhum. em que a base pode ser Uh, feita, nós neste caso fomos buscar aqui lá, lá, uma tábua em pinho, okay. podemos fazer aquilo que nós quisermos. Primeiro podemos cortá-la do tamanho que nós quisermos, uhum. depois mais larga, menos larga, conforme a o largura tamanho, da mesa, a mesmo. dimensão da mesa, portanto se for uma mesa para duas pessoas pode ser um, um trilho um bocadinho mais pequenino. Portanto, okay. é... A graça é essa, é que através desta tábua de pinho nós conseguimos fazer o tamanho que nós quisermos okay. do, do então, trilho. Porque o trigo, então é para fazer um, um caminho um, um, um no comprimento, um comprimento da mesa. Ah, onde se coloca depois os pratos em cima, ou seja, fazer Certo, Certo, não é isso? Não, é não isso. Não, não, é, não, okay. Okay. então é para fazer algo É o centro, da, meta, o centro da mesa, o do centro da mesa. Mas, por exemplo, okay. se os pratos estiverem aqui, um de cada lado, também podemos fazer assim. O caminho pode ser no sentido contrário okay. e, e, e está a decorar ao meio e temos as pessoas sentadas aqui. Eu acho que Sim. é versátil, vale tudo. Exatamente, vale tudo. <risos> okay. Então, vou então, começar aqui bem. a abrir esta tábua. Esta tábua tem um metro e vinte por 25 Esta é, tem um metro e vinte por vinte cinco. Mas Tem 28 há... e oito de espessura, porque nós queremos que sobressaia sobre a mesa, mas pode ah, okay. ter Passa... há, há outras espessuras, portanto, podemos escolher a espessura que nós quisermos. Okay. Inclusive, podemos dar volaturas, podemos pintá-la de verde, podemos fazer aquilo que nós quisermos com okay. esta tábua, não é? Para é a base do a, nosso a caminho. Vamos tirar isto. Daqui ou não vale a pena? Não vale não, a pena, vale nós a pena. fazemos assim. Eu vou só lembrar aos nossos clientes lá em casa que podem colocar as vossas questões. Já sabem que elas são respondidas todas em direto. Aproveitem estas duas senhoras de topo. Por favor, façam as vossas perguntas. Que responsabilidade. Neste caso, nós vamos, em vez de pintar, vamos forrá-la com uma sarapilheira. Ok. Que é okay. muito típico desta altura. Normalmente usamos para tapar os pés da árvore de Natal. Uhum. E para fazer esses, esses tais caminhos uh, só para decoração, como não tem altura, também certo. é... Ok. Não, e até pode ser uh, para um colocar depois pode-se utilizar individual. e fazer individuais com -se a serapelheira, uhum. que são muito típicos desta altura, okay. para colocar a mesa. A serapelheira é uma coisa que se pode passar oh. a ferro. Não, estou a ver que ela fica... Uh, <risos> não sabemos. Eu não sei. Eu não sei. Caso, <risos> nunca parece. Não sei, estava a ver nunca. porque ela fica sempre um bocadinho... Portanto, é só forrar simplesmente, não vamos estar aí com... Não, só forrar simplesmente. simplesmente. Ok. Achei que fizemos antes... um pequeno embrulho. Não queres virar? Sim. Espera. Aqui não está muito bem. Ou seja, cortamos à medida, mais certinha da, da, da, da mesa, da, mesa, da, da tábua. Sim. Da tábua. E depois podemos prender com os agrafos ou com, com sim, cola, cola. com cola, cola. também cola. funciona. E até cola com canto. peso também, sim, com sim. ela com o próprio peso também já não mexe. É isso. Mas, se quiser a... Sim, como normalmente vamos mexendo, não é? Uhum. Melhor ficar... Ok, longe. Então, nós fomos dar asas à imaginação com os efeitos que usamos, com os efeitos natal que nós usamos para as árvores de natal, para decorar a casa okay. e então criámos este caminho com os mesmos materiais. Exatamente. Com os mesmos materiais. Isto são as chamadas Grinaldas. exatamente. exatamente. exatamente. Existem vários formatos também. Vários formatos, este já tem, tem verdes e tem as pinhas. as pinhas, é a nossa base. Ok. Até okay. então podemos usar esta para pôr aqui por baixo. Ah, já. para prender. Muito bem. Não é? é? Boa. Aqui ficou. Portanto, este já tem a vida aceitada porque ah. tem as pinhas. <risos> Exatamente. <risos> De ter agora começamos pelas luzes. Para casa, antes de prender, vocês perguntar-se. É isso é Usa uma coisa que se usa também nos, nos trilhos? Sim, Sim claro. Nós achamos que fica, fica dá aqui um, um concheco quente aquela. É? a primeira, enrolando a base. Temos estas por acaso, já no que já tínhamos falado destas luzes com pilhas, são... porque são. Não temos que estar com o fio pendurado no meio Exatamente, é não Sim. precisamos de ligar a uma tomada, Sim. portanto temos Escondemos. as pilhas e conseguimos esconder as pilhas por baixo também desta, desta penugem verde. <risos> Exato, fica aqui disfarçado no meio da floresta e ninguém vê. Exatamente. É e estas luzes existem brancas, existem com cor, existem amarelo. amarelo. Eu, é, é. Estas são boas porque são fininhas. muito fininhas e ficam disfarçadas. Coisas, não e Natal E estarmos numa grande. refeição com, uma, com as luzes é logo outra conchego, não é? é Exato. É. Faz um bocadinho é, o efeito é das é velas. É velas sim, luz. também podemos usar. Não sei se vão usar também velas. Vamos. Em, vamos. A a futuro, velas é a luz do legal. Natal, não é? Sim, as velas também. é. É Tem que estar sempre. Presente. Começamos numa ponta e vamos enrolando à volta da grinalda. Não, começamos aí para Nesta ficar o, o resto. Ok. Vamos só tirar Você este pode daqui. Ponta? Não, não, não, não. Ao contrário, vou fazer para lá para ficar isso aí no fim. Ah, ok. okay. Só. Só se... Elas aprendem a ir por todo lado. <risos> Vai mudando fio. Sim, sim. Vai dar na, na volta. Sim. Vamos enrolando. E estas baguinhas também vão pôr? Estas Vamos. Pôr? Vamos agora decorar algum, a nossa base. Exatamente. Agora algum, decoramos com vários apontamentos. Algum, não é limite, como é que dizer, Algum balanço. Hum, na decoração usa se muito estes termos de 30, 70, 60, 40, para equilibrar as cores, por exemplo. aqui. Para misturar é. texturas e cores. Eu acho que podemos algum... arrojar um bocadinho. Podemos, mas é, depois tem a ver com a sensibilidade de cada um e do gosto de cada um. Há quem goste das coisas mais decoradas, há quem goste mas das coisas há... mais simples. Mas há alguma forma de nós, porque nem todas as pessoas têm este, este talento que vocês têm, <risos> de saber quando é, que, quando é que estão a exagerar, qual é o limite? É, eu acho que... Ou seja, por exemplo, aqui o trilho, convém que se, que se veja o trilho. Se eu começar a pôr aqui muitas Exatamente. coisas lá em cima, já vai deixar de se ver? Né? Não, eu acho que é preciso haver aqui um equilíbrio de, de proporção, de dimensão, sim, é não é? É isso que eu digo. Uh, de escala, na verdade. É, sim, uh, nós é vamos, isso. O que nós fizemos foi uma largura de uma tábua que deixa um bocado de margem com esta grinalda okay. e agora nós vamos só decorar a grinalda. Vamos focar-nos ah, okay, mais na de... grinalda. Ah, ok. Exatamente, okay. para deixar a sarapilheira e a tábua à amostra. À amostra. Muito bem. Para já. Para já. Para já. <risos> E depois vai, vamos vendo como é que é, é. Vocês vão pondo e vão vendo o que, é que, o que é que funciona, o que é que não funciona. É, é um bocadinho não difícil. Não é uma coisa que decidir assim. De... E, não, é muito difícil decidir, é assim é assim. Não é. Vamos fazendo, ah, afinal isto não fica tão bem, acrescenta aqui isto. Falta cor. Falta cor. É, cores, exatamente. E exatamente. Temos vendo e, e fazendo o balanço uh, do Posso que estamos a fazer. Posso dar luz à nossa grinalda? <risos> vamos dar luz? Vamos dar a luz. Agora ah, ah, não funciona. Ah, está. Ah, ah, tá, muito bem e sim até assim, fica bonito, Só não isto e é, é, já ficava já, bonito. A luz Funcionava. assim já dá... Pronto, agora com a luz conseguimos perceber onde é que tem... Ah, onde okay. é, que sim, falta. é mais fácil com a luz. É, Acesa. Sim. Vemos onde por é que é um preciso por mais. mais, não é? Ok. É tão fininho? É. é. é, é. Falta-me aqui no centro. Vou puxar aqui um bocadinho. Dar destaque mais ao meio, não é? Que é o centro também uhum. da mesa este caminho é muito bom para mesas muito compridas porque assim fica toda a mesa decorada e não fica só o centro da mesa decorada sim e é um, há uh, existem uh, estilos digamos assim de sim. decoração sim é, sim sim uh, para mesmo mais para o Natal, mais escandinavo, mais... Mais para o campo, se estivermos Sim, no campo, mais, mais arrojados, se for uma casa mais, uh, mais elegante, mais arrojada, uhum. portanto, vamos buscar mais os dourados, uhum. também podemos, neste caso não vamos utilizar, mas também podemos ir buscar tons azuis, com brancos, ou uhum. dourados com os encarnados. Agora uhum. é aqui um bocadinho de gosto e da decoração que a casa... Tem. A própria casa tem, exatamente. exatamente. Okay. Portanto, tem sempre que ir encontro também com, com o ambiente. Casa, claro. Sim, Se for uma casa mais minimalista, não podemos fazer uma decoração rústica. Ou Parece até nas que não combina, não é? Exatamente. não vai fazer muito Eu em casa, por exemplo, tenho louças azuis e douradas e brancas. Portanto, se calhar ia buscar mais velas azuis e uh, buscar mais esses tons. Sim. Eu acho que as louças também determinam os individuais um bocadinho. Portanto, temos as... a ela primeiro, tudo o que vamos pôr na mesa e depois, então, fazemos Que Porque outro... é aquele Quanto... serviço que só usamos uma vez usamos ao ano. Hoje, só usamos no metal Sim. e parte algum, meu Deus, é uma desgraça. E quando okay. formos comprar, pensar um bocadinho que cores é que vamos usar na mesa e então escolher as bolas de acordo, ou as decorações, de acordo com as loiças que nós também temos. Ok. Agora, eu acho que podemos pôr aqui um bocadinho de cor ao nosso centro. Nós aqui fomos para as cores típicas do Natal, não Mais é? Para as tradicionais. Então as barrasinhas... Espera, queres só pôr aqui por baixo? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com as luzes. Vamos enrolar Vai, à entrelaçar. volta do nosso caminho. Entrelaçar. Okay. Estou a perder luz. Aqui está. Ah, eu hoje estão aqui só a assistir. Hoje é. só, então hoje Está mais de falar. Estou só a ver. Já Muito somos. Quase parece que já vinham assim. Não? Parece que já era um conjunto. É, exatamente. E fica só isto. Já faz a já decoração já... de uma mesa. E é. fica giro. Mas ah, nós gostámos de elaborar um bocadinho mais. E ainda vão pôr mais. vamos <risos> pôr. -te. Gostámos muito desta grinalda, que tem okay. aqui estes flocos de neve, as pinhas, as bolas e okay. luzes também. E, também e os dourados, não é? Okay. Também falta aqui um bocadinho, os dourados, os prateados. É, vamos completar aqui um bocadinho esta sim, sim. grinalda. Vamos também? Podemos é. chegar Vou agora fazer mais o inverso, ou seja, aqui, esconder este. Em o vez está... de começar por baixo, começamos por cima, porque é mais grosso, não é? Já acendeu? Tem mais... Não acendeu? Não. Oh. Já está, já está, ah, já está. Tá, tá. Mas também é fininho. É porque são tão miudinhas que quase não se É que ah, não segura. se dá. Ok. Este é mais curto. Espera, espera, É tá. quase como se tivéssemos um bocadinho de árvore natal na tal uma mesa. É um bocadinho. É um bocadinho. <risos> Mas esta base dá-nos a, a margem que não podemos passar okay, exato. para fora. E assim não vai interferir com as loiças. Muito bem. Nós só temos esta visão, okay. não sei se daí desse lado <risos> é a mesma. Está a correr bem. Acho que sim, lá em casa está a correr bem, está a ficar bonito. <risos> falem comigo hoje, não falem comigo. Deem-nos o vosso feedback. E está a as caixas das luzes, não se dá por elas. Okay. Não precisamos de, de nenhuma tomada para ligar a tomada, de, só para ligar as luzes, basta pilhas. E okay. as, pilha, as caixas das pilhas ficam escondidas nos nossos verdes. Okay. E assim andamos por ela. No entanto, nós gostamos de elevar um bocadinho mais. Para dar várias Mas, hipóteses. Podíamos e ficar menor, só assim. Não, não, só Exato, sim, já, sim, já, já fazia... Já fazia... É uma decoração um bocadinho rústica. Uhum. A cerebelera é um bocadinho... Tem mais a ver com uma casa, uma casa rústica. tradicional. Não, é? Pronto. E okay. mesmo esta parte de, das pinhas também tem muito... São rústicas, não é? Não, não são tão minimalistas. Ou se Sim, é um ambiente mais rústico. Se tivessem outra cor. Já... E apelativo ao inverno. É. Ao frio, não é? Exatamente. Aqui o Natal é. Neve. Frio. Não é não é, frio, <risos> não é como no Brasil. Exato. Não é como no Brasil. No é churrasco, não é? Se Isso é calhar é isto é no bom. Brasil não se adequava tanto. Por causa do calor. Como é que é a floração no Brasil? Com o ano exploramos. fazemos esta... no Brasil, pode ser? Está combinado. Nós okay. agora vamos completar um bocadinho mais. E vamos criar os tambuleiros que podem ser complemento deste caminho ou podem também trabalhar individualmente. Uhum. E vamos colocar... Vamos pôr os dois à frente. Ok. Para se ver. Para se ver, mas a ideia será, numa mesa, usar um do lado ah, do e um outro lado. do outro. Ok. okay. Ou... Podem-se usar os dois ao centro. Se a mesa Sim. for muito... mesa mais larga. Mais larga. Ok, portanto, é? fazemos ainda como se fosse um segundo trilho um ao segundo lado. Um segundo trilho, sim. Ok. Exatamente. Ou, ou, ou, Também pode vir muito bem para a ponta ah, e acabar e terminar o caminho. Uh -huh. É como nós quisermos. Podemos, até podemos fazer isso. Não, Não sei se, se, cabe. se temos aqui, aqui cabo. Mas podemos, podemos construir um um e depois mais, no fim colocamos. Não é? É Vamos pôr aqui um bocadinho de musgo. Um um musgo, um musgo. Musgo a sério. Musgo a sério. Musgo verdadeiro. como nós quisermos, é isso. Dá, é, dá. Tá para rasgar e tá fazer o molde do tá. prato que vamos usar. Podem ser, pode ser um prato retangular, pode ser um prato redondo, uhum, okay. pode muito da o mesa. caminho, depende muito da mesa. pode ser Se a mesa for mais profunda podemos usar assim, ou um de cada lado, ou nas pontas se ela for muito uhum. comprida, se for uma mesa de 2,80 por exemplo, uhum. 2,60, se cá podemos continuar. Ok, prolongar um bocadinho mais, porque fica para a zona das crianças, porque depois elas, se calhar, não vêm do lado do lado. Exato. <risos> <risos> Estão a tentar espreitar. E vamos colocar agora okay. umas velas, okay. enterrar aqui no musgo. Okay. Numa, vamos colocar umas velas em bordô, e na outra, okay. em dourada, douradas. Consegues? Uhum. <risos> não haver acidentes. Também podemos fazer um buraco na, no, e encaixá-las lá ser dentro. É, aí se calhar. Um eu, vou te, eu vou testando. Vou tentar. Não é fácil, porque. Assim já acompanha. Como conseguimos moldar. Não, então, assim já encaixa. Fica cá dentro. Perfeito. Bem. E agora vamos decorar estas, esta, estes pratos com bolas e vamos contrastar. As bolas douradas com com o vermelho? Com, exatamente, com as velas vermelhas e contrastar as, bolas, as velas douradas com bolas encarnadas Vermelhos. aqui para este lado. Ok. Vou abrir aqui este potequim. Sim. ah Está aqui a mão procura Se calhar é melhor. Ah, pronto. Eu arranjo sempre a forma mais complicada de abrir as coisas. <risos> Okay. Encarnadas. Quantas bolinhas? É ao gosto também. É ao gosto. É gosto. Nós aqui e também podemos ser maiores, um nós um aqui pudermos mais pequeninas, como já temos aqui. Podemos fazer grandes e pequenas, grandes alternadas. Grandes e pequenas, alternadas, exatamente. Okay. Só aqui encaixar este. E Isso aqui, só a luzinha alto. quente das velas, não precisamos de mais nada. Não percebi. Só a luz das velas. Sim, não precisamos só. de. Aqui só já, temos muito mais. Já, já temos. Sim, luz no centro isto podia ser, por exemplo, uma solução para um não é um centro de mesa, mas quais, não é? Para uma mesa para duas pessoas, por exemplo. Sim, estes pode ser. Podiam... E até pode estar espalhado pela casa. Pode haver uma mesa de centro na sala, não é? Ou no hall uma de entrada, aparador. numa consola uhum. ou num aparador da casa de jantar também se pode fazer uns um, okay. tabuleiros assim, simples. Podem pôr simples. também pinhas soltas, é o que nós quisermos aqui um bocadinho, jogar com o que. OK. Com... Tivermos em casa. Essa hoje. Esta está. Tem que se rasgar Muito mais bem. aqui. Pronto, estes já estão prontos. Agora vou levá-los para casa. <risos> está pronto. Eu acho que não caminho na minha mesa, mas. <risos> Mas fica muito mas giro, eu acho que resulta bem. Yeah. até quem tenha uma lareira grande, também fica uhum. giro fazer isto por cima, por cima da na, por na, cima da, da, da, Exatamente. Tem o um nome que eu agora não lembro Portanto, portanto é, é, sim, super é, da pedra, é da pedra, sim. da madeira, da, da, da lareira. Da lareira. Okay. Exatamente. Pronto, bem. isto é uma opção. Isto é a opção dos ricos, como viram foi rapidíssimo, portanto, uh, não custa nada. é só demora mais tempo, se calhar, é escolher, é andar aqui, é. às voltas do Natal, é escolher... Mais ou menos. É... Como está, a secção está toda no mesmo sítio, a parte do Natal, Sim, Portanto... eles têm organizado por cores, o que Exatamente. ajuda muito, é. muito, é. muito, é. muito. É. muito, é. muito. É. Vermelhos, dourados, Exato. Isso também facilita muito. Muito bem, então, eu vou levar este trilho para fora. Quer ajuda? Vou levá-lo já para casa. É. ninguém vai dar para isso, mas... Eu vou levar este para vocês... Consegue, com... Consigo, consigo. Para vocês conseguirem colocar, eu vou colocá-lo aqui em baixo. Opa, vamos estes. Vamos aí em baixo. Que é para não ficar vazio. Eu okay. Ah, daquele lado. Isso. Isso. E vamos então avançar para o segundo o segundo centro. O centro de mesa. Centro de mesa. Isso. Então vamos para os frascos. Pode ser. Então nós agora vamos fazer uh, um centro de mesa com frascos, uhum. uh, frascos de grão, frascos de feijão, frascos do que nós quisermos. Frascos claro, daqueles que têm, sempre, temos sempre lá em casa. Que temos sempre, sempre lá em sempre, casa. um creme deitar fora. Exatamente. <coughs> que tanto pode acompanhar a nossa mesa e fazer vários frascos com alturas diferentes, até a giro ter alturas diferentes, que enchê-los com coisas diferentes. Uhum. Um, e que, lá está, pode ser utilizado na mesa como pode ser utilizado na decoração de Natal de uma casa, do um espaço okay. de uma sala, de um hall de entrada. Pode ser podemos um apontamento, até... até na casa de banho, não, estou a inventar já. Sim, um não, é, não são tantos. Não, diz. não sei. Mas podem ser. Temos mais, não? Acho que já está tudo. Temos aqui. Agora okay. a falar em, em um, encher os fresquinhos com outras coisas. Realmente podemos encher. Não sei se é isso que vocês vão fazer, Sim, jogar. é, exatamente. É um isso. Ah, já percebi, já percebi. Vamos então? agarrarmos em vários materiais e vamos montar dois ou três diferentes. Depois podem fazer todos iguais ou, ou, ou todos diferentes. Ou diferentes. Que é bem. Eu acho que eu posso estar a fazer um, a Madalena outro. Isto okay. até é uma partilha que se pode fazer em família, exatamente. com filhos, exatamente. estarem a, a fazer é em esse. casa. É... Sim, eles vão adorar de certeza. de certeza, mexer no musgo e na palha e espalhar lá por todo o lado, <risos> e os um bocadinho de neve, e a neve vai ser uma festa, melhor escolhemos assim um, um sítio onde eles possam desarrumar à vontade, isso, são as... isso também é uma grinalda, certo? Sim. Uh... Não sei se chama grinalda. Acho... É, é uma grinalda. É, é uma grinalda. É, é não seja comprido com efeitos é uma é grinalda. É, é ótimo. Podemos okay. desmontar Pode e, fazer? e faz um... E, faz uns dá dá para fazer várias coisas. E isto são então, troncos de madeira que eu acho que não... É então vamos focar um de cada vez e okay. é mais fácil para irmos explicando. Uh, pomos musgo neste? Pomos musgo. Okay. Então, Como a Madalena vamos... vai fazer um primeiro, é isso? A Madalena faz um primeiro. Mas fazes tu, eu não vou fazer. Sim, pode senão ser. Vai... seguir é Joana. É seguir sou eu. Não, é melhor não. Sim. Então, mas só para mostrar aos clientes o que é que temos lá. O que é que temos aqui? Temos neve. Neve. Palha. Palha. Ah, neve a sério. Mas... Palha a sério. Temos troncos. Estes tronquinhos, que são. Acho que são a sério. Não são. São, são, são a sério, são. São não são. A são a troncos, troncos, tronquinhos. Temos Denaldas. velas. Frascos. Velos. Temos, este aqui nós já, já tínhamos composto, mas temos aqui corda, corda que é só a e fazer um laço. Exacto, okay. sim. Portanto, podemos comprar uma corda qualquer de cima. Sim, um bocadinho é de, de cola. Uh, vão enrolando e, e depois no fim. Um laço, como quiserem. Okay. Dá para fazer o um lacinho. Assim, Vocês fazem parecer tão simples. Pronto, enrola e vem lá. Está, fica lindo assim como estão a ver. É só claro. Um <risos> Pronto, com jeitinho, não é? Tem que ficar tudo aqui... É, por isso a, a cola é, é bom. A se cola vocês pondo um bocadinho um de cola... Um enquanto, enquanto enrolamos, ah, vai é prendendo. Exatamente. Ah, ok, está bem. Para ela segurar. Portanto, musgo... Se ah. Musgo para enterrar os paus da grinalda, okay. porque senão ele pode ficar solto também, mas assim ele está mais fixo. Ok. Vou tentar aqui. Se quiseres ir cortando, temos tá. que é que... aqui uma etiqueta. Eu sei bem as alturas que queres. Vocês estão a usar um alicate, não é? Sim. Ah, sim. Porque é mais fácil para cortar. Okay. Mas a tesoura também funciona bem. Sim, lindamente. Corta-se muito é isto, fácil. Mas isto tem é metal lá dentro, não é? Deve ser. Eu acho que se tiver um metal, é um metal muito fininho. Ok. Mas pronto, de qualquer forma, é melhor alicate porque a tesoura é capaz de estragar se estivermos a cortar muitas grinaldas, que assim, provavelmente é. ela esteja... vai-se começar a É Mais difícil, exatamente. Oh, mais difícil. Então tens aqui... Estava ver. Já consegui aqui um. Para não estragar as bolas. Isto até estamos a reciclar os materiais, não é? E há sempre tanta coisa que sobra do Natal passado que, é. que podemos reutilizar aqui. Sem dúvida ou que, de repente, decorámos a árvore, ficou muito cheia, podemos tirar Sobra. um bocadinho das grinaldas e os frascos também estamos a reciclar. Ok. A fazer. Sim, é uma coisa que eu não tinha pensado. E estas colocar. cascas, nós, neste caso, viemos aqui ao lerro à buscar, mas também se pode apanhar Podemos um passeio. Dar um passeio e apanhar, apanhar pinhas, pinhas, pinhas e troncos. Até que... os raminhos de pinheiro, ou mesmo, que vale tudo. Portanto, encher o frasco bem com grinaldo, é isso que eu estou... Tô... está bom. Okay. E as velas não vão entrar nesse, não é? Já, já vão. Mas... Vão, vão. Neste não. Neste não. Neste não. Neste não. Lá está, podemos pôr vários, uns com vela, outros sem velas, outros cheio. Podemos fazer um conjunto, um conjunto. Um, uns com velas e outros cheio. não sei Entendi. se vocês se, se no vosso trabalho vos pedem para decorar mesas de Natal, vai quem é. pensar. Ah, ah, é, vocês... mesas. casas mesas ou árvores de Natal, casas, ah, não. Sim. casas inteiras? Sim, sim, sim. Tivemos alguns clientes na altura do Natal do... que nos pediram para, para sermos terminarmos nós. as decorações das casas perto do Natal e então acabaram por pedir também para fazermos a decoração do Natal. Um bocadinho de surpresa para a família. Muito ah, É verdade. É verdade. Okay. Acontece. Este podemos fazer de várias maneiras, ou encher só com, com as bondas cá em baixo, ou deixar assim um bocadinho mais solto, mais solto, mais, solto mais e é, pronto. Okay. Agora eu vou encher este pote um bocadinho mais largo, vou, pôr vou também colocar colo assim, um bocadinho de musgo para acamar aqui o... Isto é bom se calhar fazermos na bancada assim da cozinha. Com o busco fica um bocadinho mais churroso. Este posso tirar já? Obrigada. vamos abrindo as velas. E agora, com estes bocadinhos de tronco, eu curto que a partir. É facilinho? Partir assim com a mão, okay. para, para não irem bocados tão grandes, não cabem, não é? Portanto... Okay. Esses, esses tronquinhos também agir nos trilhos, por exemplo, está lá a pensar nos espalhar, trilhos, contigo espalhar na sarapilheira uhum. na nossa tábua, perfeitamente. Todos os materiais que nós trouxemos aqui hoje podemos misturar um bocadinho em tudo, em todos, okay. os, em todos os, os centros de mesa que criamos. Vamos bem. Vais usar vela nesse? Sim, sim. Vai ficar assim de fora, é isso? Ou não? De fora, não. Ah, vais usar uma pequenina. Vou usar estas eu pequeninas. Estas T-Lights? Não, estas Também pode são ser, mas ótimas. eu acho que estas ah, T-Lights okay. são boas. Assente-se. Ah, ok. Mas fica muito fundo, está um só encher um bocadinho mais. Perceber. Acho que se pode okay. vir um bocadinho mais acima. Que coisa... Para é, para conseguir acender Exatamente. Muito bem. Vê lá se é preciso mais. Depois vamos... Hum. À medida que vamos hum. pondo. Ok. Também um bocadinho a fazer Faz o giro. pandan. A fazer pandan. <risos> com o musgo. Muito bem. Hum. Eu adoro estes tronquinhos, não tão giros. Fica, fica muito a giros. Hum. O musgo também. Ok. Pronto. Bem. Agora, este próximo, vamos este. usar... É o a mais neve. sofisticado, é isso? Exato. Vamos usar neve. Vamos usar neve falsa. Sim. E vamos enterrar... Eu acho que é só vai um bocadinho, não é? É? Pois pode é. ser... Isto é muito simples. Sim, isso é super. Só e isto... E dá logo a graça, portanto, são coisas simples que vamos tornar a mesa diferente e especial, não é? E o ambiente. Diferente. Sim, não, não sei. Esta tem. maior, acho que sim. Esta maior. Basta vamos isto. Estão a ver é assim, vamos pondo. Esta melhor. Não esta... fica melhor. É, é, vamos testando para... no momento o que é que funciona melhor, o que é que resulta mais. É palha. Está mais aqui. Ah, aqui. Sim, não há, um, não há regra. Não há nem, regra. Nem pensámos muito sobre o que é que vinhamos fazer. Foi só ver assim, os materiais. Aquilo. Nós agora uh, outros frascos podemos encher só com bolas. Nós agora acho que já não temos aqui mais. Existe. Existem eles, uh, vendem também aqui uns... uns mais compridos, grandes. mais compridos. Pronto, que podemos encher com bolas, só com bolas. Não okay. precisa de mais nada. Isto também convém fazer na cozinha. Nós também tentámos, uh, aqui nos frascos, com os materiais dos frascos, foi tentar usar o máximo de materiais naturais. Porque era isso que a Teresa dizia: um passeio no um campo e apanhar musgos, os troncos e buscar palha. Acaba por ser já um processo Sim. de decoração, de ir em família. Não é preciso, é, não é preciso gastar muito dinheiro, a verdade é essa. Não. Também. A ficou aqui um bocadinho. A Luísa, olá Luísa, diz que tem tantos frascos a encher os amais da cozinha à espera dos trabalhinhos da escola do meu filho. Portanto, ah. Ela vai já gastar alguns. O filho já vai ficar... Na é verdade, eu, também tenho um, eu tenho um armário inteiro cheio de frascos. Pronto, a minha mãe guarda os frascos. Então eu já não sei o que... Às vezes dá jeito para algumas coisas, mas chega a um é, ponto de É, para guardar che... o chá, guardar cereal... Ou até tá? levar ao almoço para o trabalho, porque às vezes usamos estes potes maiores para levar, Exatamente. fazer saladas e levar. E pronto. Então, Luísa, pode usar as frases à vontade. À vontade. Vai haver é sempre frascas É só usar a imaginação. é isso. Uns podem ser com bolas, troncos, pinhas. Não estamos aqui a utilizar todos, okay. porque não dá, não é? Mas é o... até é verdes, ramos, ramos uhum. verdes, podemos okay. utilizar. Portanto, este, este seria para um ambiente, como tinhas dito há pouco, mais minimalista, é mais sofisticado, se calhar. Certo? É mais simples. Mais, e outros este mais é rústicos. Mas ó oh, Joana, eu acho que funcionam todos. Nós podemos pôr vários, Exatamente. trabalhar em conjunto. Trabalhar é em isso? conjunto, até fazer, fazer um caminho como o um caminho que um fizemos, trilho, um trilho Só com e, os, e no centro de mesa pormos vários. Okay. Não é? Eu acho que é aqui um bocadinho, ou oh, replicar. Uh, por exemplo, este. Fazer vários iguais fazer e vários pôr iguais. No, na sala. E pôr na sala, pôr no centro de mesa, okay. ou fazer apenas um conjunto ao centro, assim. Até com velas, velas, soltas, soltas, velas sem nada. soltas. Ou também podemos usar um marcador redondo. Posso roubar aqui à mesa? <risos> um marcador. Um, é um marcador, estão... é um marcador uma... para os pratos, mas pode ser ah, no centro okay. de mesa que podemos okay. compor. Okay. Uh, por exemplo, pôr aquele frasco mais alto aqui e criar aqui uma dinâmica de um centro de mesa. Podemos utilizar bolas. As, as bolas. Oh. Aproveitar as bolas que sobram da árvore natal. Ok. É simples. Uh, podemos pôr uma croa, que também há várias que eu estava também a pensar, temos. Digamos. Vou desmontar a mesa, pode ser? Não. Não, <risos> Não talvez volta bonito. a pôr. Volta a pôr. Bem. Mas aqui. podemos pôr aqui sempre uma croa também. Tchau. Ah, okay. Muito bem. São coisas Sim, muito, é muito simples vocês. de fazer. Muito simples. Podemos dar várias funções aos frascos. Muito simples, mas este já foi um que vocês fizeram. Já. Não existia assim. Não. não vocês também vão explicar como é que fizeram isso Sim, foi muito simples. É... Podemos explicar agora? Exatamente. É uma... O... Diz, diz, diz. Eu só ia dizer uma coisa. Isto pode ser uma oferta, um presente. Sim, um filho pode fazer para os avós, um neto pode fazer para os avós, por exemplo. Isto pode ser uma lembrança de fazer com, faz com os pais e no dia de Natal pode oferecer aos avós. É é, Podemos é uma usar uma, prática de... uma vela mais baixa e, com a tampa, fechar. fechar. fechar. Este, este é fácil de fechar. Portanto, também pode ser um, um belo um presente, uma lembrança ter na, de para ter na mesa, umas lembranças que as pessoas depois podem levar. Sem no, dúvida, no fim. Exatamente. Sim, exatamente. as que são... Exatamente, e a explicar. Então, é que... uh, nós aproveitámos as fitas uh, okay. para fazer aqui, para decorar esta. Um... Podemos tirar e voltar a pôr? Exato, podemos. <risos> Sim, para nós vermos. Exato. Eu não sei se vocês vão fazer outro centro de mesa. Vamos, vamos, vamos pronto, ainda okay. vamos. Simples. Foi simples. Isto, é, isto ponto... é uma que eu agora não lembro do nome, disto. A fita? É que isto? Não. não, isto tem um nome. Ah, é uma coroa. É, é uma, uma, coroa. Coroa. uma coroa. Uma coroa. Ok. Existem coroas coro coro já. Existem coroas já decoradas, portanto basta comprar e pôr no centro, ou existem estas simples... Mais simples para nós decorar Podemos decorar. Nós aqui aproveitámos esta fita uh -huh. e enrolámos para tornar a coisa muito okay. simples mas com alguma cor, dar aqui alguma graça, okay. e como tem, é toda forrada com arames, com arame, dá para esconder aqui o fim okay. Depois fizemos este laço com uh, fita outra fita também. mais grossa, porque okay. fica armado, esta fita. Ah, tem, tem metal isso? Não, não tem metal, mas o tecido é mais grosso e é que fica telheira. Exatamente. Este cai. Fica, como o tecido é mole, Na cai. Cima, okay. Portanto, depois, como a coroa é do mesmo material das árvores de Natal, dá para prender tudo -te, é tem, nem... tem arame, exatamente. Tem arame e portanto conseguimos prender facilmente o laço. Ok. Podemos enrolar também as luzes de Natal que usámos há bocadinho, muito fininhas. Uhum. Também fica também muito giro enrolar aqui Exatamente. na coroa. Okay. Para quem tem mais jeito para que que trabalhos é. manuais, pode-se colar pinhas, colar uh, bolas de Natal. Okay. Portanto, uma coroa dá para fazer imensa coisa também. Sim. Pode ir para a porta, de entrada. Ah, mas é isso, eu associo sempre as coroas, normalmente. À a porta, porta. Ah, ok. Sim, mas, mas, sim, sim, mas neste pode caso usar nós. Nos também. Exatamente, neste caso foi. Fica, oh, giríssimo. Para aí. <risos> Fica ótimo aqui. <risos> Muito bem. Sim. Sim. Então vamos okay, voltar, voltar a para montar o nosso cenário. Estes fresquinhos. <risos> eu não sei se, se, os, se a nossa equipa de filmagens consegue apanhar ali bem a mesa. Exato. Quero ir também, mostrar lá em casa já onde foi é que eu vou hora. jantar daqui a um bocadinho. <risos> <risos> Com um almoçar. Que almoçar. <risos> jantar já vai ter que ser em casa, não é? Também estamos Exato. de castigo. Ok, vamos arrumar aqui esta bancada. Podemos fazer agora as velas com a canela? Está bem, é outra lembrança que nós também... Ah, uma lembrança? É uma lembrança que também pode ser complemento do caminho, pôr na hum. tábua de pode podemos utilizar também na... nos frascos. Vamos fazer aqui uma... um elemento um bocadinho diferente. Com Ou a cheirosa canela. E cheirosa, a cheirosa. É. Exatamente. Eu adoro bom. o cheirinho da canela. É realmente bom. é uma coisa que assistimos sempre ao Natal. É. Mas se há alguma é. justificação é. para isto? Não sei. Deve é. haver alguma razão para usarmos a Ah, Está de... aí a Vamos cola desse lado. Tá, então... Podemos fazer isto de duas maneiras. Era isso. Uma vela de tamanho qualquer. Convém que tenha pelo menos o tamanho da canela. Ah, ok. um bocadinho mais alta. Podemos colar... Está aí do lado da Joana uh, essa corda, só chegou ah, a Joana. Exatamente. E a cola que também está aí ao pé da Joana. Isto com os distanciamentos. Ah, eu tenho aqui uma porta já ligada. Ah, boa, ah. então pronto. Acabei de abrir. Então, podemos fazer de duas maneiras. Ou colar uh, a canela diretamente na vela. na vela. Vamos ver se esta funciona. <risos> Essa um... é normalmente funciona para tudo. Eu também é, acho é, que é. sim. Como os paus são irregulares, convém perceber qual é o melhor lado. O é lado contato. mais direito. Direito. Exatamente. opa oh. ah, essa cola, cola tudo, tudo. <risos> tudo. Não cola cientistas <risos> ao teto, mas quase. Uma ou outra. Isto é para quem tem um bocadinho de paciência. Paciência pois, sim, demora sim, a secar é um bocadinho. Ah, pois é tudo. Ok. Queres e Posso usar também a cola quente, por exemplo? Sim, sim, a cola quente talvez funcione melhor. É mais rápida, se calhar Poder derreter a vela. Ah, pois. <risos> Ela, por, isso é que, por isso é que não quisemos usar este beijo. Já tenho cola, nos Deus. Ou no fim, damos um laço, atamos, um assim, laço a fixar. E aqui. Só na parte de baixo. Está bom? Está. Vamos lá ver como é que isto. <risos> isto é tudo <risos> em direto, é mais difícil. <risos> Quando queria ah, aproveitar é sempre... a cola, tirar claro. os castinhos da mesa. Pronto, mas nós podemos usar a cola para ajudar a, a manter os pauzinhos no sítio e depois no fim, como estavas a dizer, por passar um, uma... Pôr a, dar dar um a corda e dar um nó Assim, se, se, se descolar. Oh. Ou até podemos okay. usar uma fita de embrulho. Aquelas fitas de embrulho de Natal para embrulhar os presentes. De... E... Okay. Ou, ou estas, sim. Uhum. usar aqui. Okay, ajudar-te, não sei se não deixávamos checar um bocadinho e depois vamos à fita, ou, ou, ou a fita Pidemos ajuda já a aprender. Eu posso Agarramos. ficar aqui a colar os pauzinhos enquanto vocês... <risos> temos tempo. Temos. Só temos de estar tempo. em casa à uma, não é? Se quiserem lá em casa saber de que cor é que onde usar na árvore natal, aproveitem, também podem perguntar hoje. Exatamente. Que cores, que estilos, na a mesa... Bom, vamos usar muitos pauzinhos de canela. <risos> vamos. Isto pode ser uma tarefa muito gira para fazer com os filhos também. Uhum. E também é uma oferta. Okay. A miséria é que vai cair tá? Parece quando estamos a montar aqueles leques e ah, pronto. Se calhar temos que pôr em toda, preferes? Sim. É melhor. É melhor? Toda... Se não... Ou pôr na vela, não? Não sei encharcar a vela Vamos cor. ver como é que funciona. Nada. Não, também pode uma pessoa é, ficar a e a outra vai atando. Bem, também não tem que ser a vela toda. Sim. Dá-me uma dá -me conta. Ok. Vamos experimentar pôr na vela. Na vela. Pode ser que funciona. Isto é assim, é. Tentativos são restantes, é. estamos, estamos <risos> aqui <risos> em testes. Mas no fim fica muito giro. Faz um efeito muito giro, faz? Sim, faz um efeito muito giro. Ela está muito com também. Tens esta que está... Queres pôr mais não. aí que aí já não tem cola? Não? não. E aí, tinhas... Vem aqui ainda um bocadinho. Ah, mas isto é muito é? Muito, muito larga. Pois. Mas temos esta? Vejo, estas são muito... Não, não precisamos temos de pôr esta. todas. Estas Queres a fita? Pomos essa ou vamos esta? Podemos pôr essa e depois, se quisermos, ou fazer uma, ou no fim, Sim. rematar. Sim, pronto. Agarramos só no, nos paus, em cima, para não cair. Nos paus? Sim. E aí, aí, aí. Só pelo... Já foi. Tiro. O quê? É já te... deixaste de ir? Não, não, não, ah. já, já, já foi bom, porque já está a aprender É isso. Já está a fixar. Não largues? Não largo. <risos> Muito bem. Portanto, uh, no fundo, falámos tudo com o pauzinho de dentro. canela, não né? Agora Sim. estamos só para aqui. Tudo! Oh, também Sim. pode não ser não se pode se assim. Aqui, aqui, aqui, aqui. Desculpa. E pode ser velas maiores, mais largas, mais bem. altas. Tira, tira. Só não podem ser mais pequenas que a altura dos paus de canela. Ok. Sim, senão fica lá de baixo, nem se vê a velinha. Faz. Exato. E tem que dar ainda para queimar um bocadinho a vela. É, e depois chegar aos paus de canela. Ok. Então, fizemos só aqui de um Muito lado. Bem. Pronto, assim um bocadinho improvisado. <risos> ah, deixa que agir. Por aqui para ser bem. Ok. E depois por sim. cima, ou podemos deixar assim, ou, ou podemos então deixar assim? a dizer que ainda podemos colocar podemos podemos. Esta um é um bocadinho grossa, mas podemos tentar fazer aqui um laço lacicular. A Madalena é mais jeitosa nessas coisas do que eu. Sim, mas esta por acaso é é é não é ótima porque é mole. Mas o que podemos fazer... Dá-me a tessoura. Vou aqui um bocadinho. Vou só fechar isto. Em vez de pôr a corda, podemos uhum. fazer... Oh, é tão pouquinho. Fica mais natalício. Sim, fica mais natalício. Estou bem. a ver. Aqui é isso. Sim, até é um presente que não tem que ser no Natal. Sim, pode não. ser um presente. A avó faz anos, os mitos é podem nós, fazer. Nós. Ou Exatamente. Para os pais, dia fazer. da mãe, dia do Sim, pai. Esconder. São ideias sempre diferentes. Também dá para fazer assim. Muito bem. Como este, como esta fita é mole, para fazer um laço que fica armado como aquele, não, não, não ah, dá. Tá, OK, fácil. Por isso Sim, é. mas usa só para fazer o Exatamente. O... bordo. OK. E pronto, isto era a, a lembrança. A lembrancinha. E agora, e agora? Falta as, cento, caixas, cento, as caixas, que são Exatamente. Lá, que é, é, é este que nós já fizemos em Ponte Grande. Sim, é este aqui. Ah, caixinha. Okay. A vela Mas, não está não tá presa. Fizemos esta caixinha pequenina, que encaixámos dentro de uma croa. E agora vamos fazer uma grande, para uma mesa maior. Ok. Muito bem. Explicar os passos que fizemos para casa. Vou aqui, vou ficar arrumadinho. Temos aqui muito espaço. Ah, então, vamos precisar. Portanto, tá, usar uma, uma caixinha pequenina naquela, Sim. é isso? Certo. Sim, Sim, exatamente. Neste caso foi. Por... Estas caixinhas nós vendemos, eu penso que é na secção de sanitários. É, é a arrumação. É a arrumação. É agora... Estas é que já não sei, também é na arrumação? Estas? Ok. Aqui vemos usar algum material e vemos acima de tudo, desmanchado. Este demora, é o centro que demora assim mais. Ok, vamos, vamos desmontar. Desmontar, desmontar então, tudo. quem andou a fazer esta decoração, nós vamos desmontar, vamos aproveitar uh, estes paus. Estes paus são compostos por pinhas, ramos vagas. verdes, bagas encarnadas, folhas. Ok. Portanto, temos então, tem os alimentos salsa. todos que vocês precisam e vocês vão desmontar. Desmontamos para depois com... compor, compor as caixas. Vamos aproveitar estas esponjas. Estas uh, normalmente são usadas para as flores verdadeiras, uh, para, pôr para, água, sim, para pôr água, sim. para pôr água e, e para aguentar no vaso. Okay. E também servem para as flores falsas, para, para fixar o mesmo, isso? exatamente para fixar, tem o mesmo o mesmo objetivo. Aqui okay. uh, vamos usar exatamente para conseguirmos pôr todos estes, este elemento. estes elementos que vamos desmontar. E as esponja? Estas, vocês... estas ah, esponjas bom. são muito boas porque nós conseguimos cortar muito pois facilmente com uma montar. faca ou com um x-ato à ah, altura que cortar. nós quisermos, à dimensão aqui. que nós quisermos. Portanto, se quisermos ferrar o fundo desta caixa com esta esponja, é muito simples porque uh -huh. isto corta. É fácil, é, é. muito, fácil. Ah, ah, muito tá fácil, fácil de cortar. Muito fácil de cortar. Com um x -atos. Uma faca, um x -arte. Ok. Pronto. Agora vou tirar o papel. Pois, portanto, no fundo fazem o fundo todo, correm o fundo. Exatamente. É. Então, Até podemos precisa. tirar a altura se, se precisarmos, ao meio e Exato. ela fica mesmo. Mes, e nós mesmos. temos aqui um maior. Exatamente. Okay. E este, o que, no, que nós usámos na, naquele centro de mesa e como precisávamos de metal, altura, Estruturávamos. Eu penso que este não é de água, este é só mesmo para as flores artificiais. Ok. Este sim, é para, para absorver a água, água. E, uh, soltando. Sim, nós estamos a utilizar estes elementos, mas também pode ser com... Coisas elemento, verdadeiras. Elementos flores, verdadeiros. Flores verdadeiras. Também fica muito cheiro. Eu vou-te cortando aqui algumas... Sim. Exato. Reciclamos. Exato, reciclamos tudo. Ainda temos aqui. Temos aqui imensos já. Sim, Eu acho que pode ser, portanto. Vamos aproveitar. Essa parece mais, mais. É, esta tem é mais esponja. É, essa parece que se faz mais. É? Esta surge imenso. Também dá para fazer com a mão. No fundo ah, já, já temos a nossa temos sim o fundo todo, pronto, com, a... Aqui, com esta esponja sim. a caixa pode ser a altura a caixa que nós quisermos a altura que nós quisermos pode ser outro material que não este pode uhum. ser em pinho e pintar pode ser exatamente podemos ter um pinho natural e fazer um uma pintura um uma velatura, um verniz é aquilo que nós quisermos de caixa é. nós escolhemos esta mas podia ter sido outra qualquer okay. Aqui também é tentativa. A erro. Vamos pondo. É, <risos> e no fim uh, é trocar. Aquilo é que não. Isto. Vamos encher. Vamos <risos> pôr. Uh, se a base ficar a ver, também podemos tapar com palha pois no é fim. Espalha ou neve. Exatamente. Palha, Como neve. Esta esponja não é muito bonita. Uh, cascas de, de, de pinheiro. De pinheiro de... Ok. É aquilo que nós quisermos aqui. Que, se calhar vamos precisar ainda, só agora depois de pôr-nos é que vamos perceber. Exatamente. Uhum. Acho que é interessante fazer, sermos nós a fazer o nosso próprio centro de mesa, já há feitos, não é? Mas uhum. também é agir, construirmos. agir claro, é muito mais agir. Em outro sentido. Sentido, exatamente, fazermos nós o, o nosso centro. Sim, e isto também dá para fazer com flores verdadeiras. Dá para ir um ah. dia de manhã ao mercado. Sim, exatamente. Fazemos na noite. Na... E compor. Dia de manhã para exato. E compor com as vossas peças também. Faz Pode ser com os tronquinhos naturais. Exatamente. Isto é só dar asa à nossa imaginação. É. Se dá a vontade de comer, mas não dá para comer essas baguinhas, não sei porquê. Vou só... Uh, Precisas de o quê? Vou ver. Talvez. Uma ou duas aqui. Esta. Ah, vamos Esta. por velas aí. Ah, sim, sim. Ah, ah sim, sim. João. Tudo, <risos> tudo é com é. Mas é que dá logo outro ambiente. Diferente com as velas é, não, podemos as acender, não podemos acender, mas faz toda a diferença, portanto, okay. não podemos acender aqui. Sim, sim. sim aqui <risos> não podemos acender. É em casa, podemos. Temos só, só para que para a alguma distância para, para ser seguro não é? É, desbravar e aqui. Isto como é tudo, metálico até dá para Exatamente. moldar. moldar. E Preciso aqui mais verdes, não é? Sim, tens aí mais para desmontar. Vou desmontar, vou desmontar. Vamos <risos> contente. Ah, vai-me tirando destas para fazer. Estas no... folhinhas também são okay. só é. tens aqui. tens aqui. Destas, destas. Já não ah, sim, sim. sim, sim, sim. Separa, só se Só pedi depois para inclinar um bocadinho para se ver, para se ver as casas. É, é. bem... Oi! A vela ainda não está presa. Ainda não está... Aqui uma boa forma. Pisa, a vela não tem que se prender. Não, sim, eu acho que sim. Uh, dá para prender com arame. Fazemos. Uh, Espetar. Espetamos uh, o arame na vela e depois cortamos aqui. calhar, olha, na até se calhar conseguimos dispersar. Não sei, podemos experimentar, cortar este um bocadinho e experimentar. Tá? Arame. Arame, acho que havia aí um aramezinho. Sim, não um... sei. Está aqui, esse saquinho amarelo, está aí em cima. Eu não posso ir para por causa da... Ah, isso, é isso. Sim, eu não sei se é. ele é suficiente, fininho. É. Ele é muito fininho, mas uh, à partida conseguimos... Vocês vão conseguimos... pôr o arame à volta do... vou <risos> conseguir cortar este. Não, não, a ideia é para não cair a vela, espetar um bocadinho na vela e espetar um ah, bocadinho okay, na já base. Atravessar de um lado mas esse se calhar é fininho. É, este é fininho, ah. mas não faz mal. Estava a ver se este dava mas este tipo de tentar encontrar aqui. Mas dá para. É fazer um espigão. Okay. É, exatamente. Já estava a faltar essa. Aqui podemos. Não queres uma coisa assim? É? Cortas-te bocadinho? Consegues? Consigo? Ai, ótimo. Este é muito okay, fininho. É este é serve mais para. É mais para, para fazer decoração para, Exato, para agarrar os... a uma coroa. É muito fininho. Fez aqui. Ah, boa. Toma até dois. Não, basta okay. um. É okay. que tirar aqui o plástico. É fininho. Fazemos um, fazemos um ah, okay. espigão. Okay. Assim. Okay. E agora. Enterra. Pronto, assim já, não assim já não cai. Portanto, é... <risos> mas não é para andar Não, okay. dizer, não é para andar aí ao chal. Isso Depois, quando estiver acesa, para não tombar. Sim, exato. Pronto, vou-te buscar mais, é mais folhas. Está aqui outra. Está aqui outra. Ah, estás a pôr as, as folhinhas todas à volta da vela? À volta da vela. Podemos forrar também aqui o musgo, também fica muito. Mas eu estava a pensar. É... No musgo. Para a, disfarçar a. Dentro. A, esponja, a esponja. E podemos, depois no fim, espalhar assim neve. Ah lá. Podemos? Sim, até claro. podíamos ter spray de neve. Sim, pois é, podíamos ter o spray. Mas esta spray. é mais gira. Podemos. Cada um tem mais, acho que vai ficar muito enterrado ou não? Muito enterrado? acho assim, está bom. Estes pigões? Podemos é cortá-los no fim. Ah, exato. No fim aparamos é a vegetação. O <risos> que é que precisas mais mesmo? 5 minutos e em casa aproveitem para fazer as vossas perguntas. <risos> Já tem só cinco minutos? Passou a correr? Consegui passar a pinça. Estávamos com medo. Eu diria que tinha passado 20 minutos. Tira-me só isto, porque depois não, não, não, não espeta. Só, por Não faço ideia, então, Joana, ideia é como é que está a É difícil de vermos. Sim, bem Aí, deste lado não, não, passo, lado. não consigo é ter... ter a uh, é percepção digam -me, pelo menos estão a gostar. <risos> não estão. Os clientes estão a gostar. então Eu, não, Boa. Sim, sim, então. Eu acho que já chega. Eu, Eu acho sei. que agora é para mudar é preciso também saber parar, não é? Porque senão, é, pois... exatamente, é. se não parece. Pode... Vou só virar aqui para não. Mas deixa de se ver a bela, já nem se vê nada. Só mudar aqui estas. Posso cortar aqui estes? Podes. Estão, estão aqui está. muito compridos, depois okay. nem vemos a vela. Sim, Tirar espero, aqui, nem estão a a parar fazer no nada, fim, é? é isso. Para não ficar frente, tão a... confuso. Um fundo de diferente. De é isto. E agora eu acho que é disfarçar aqui a esponja, é o que falta. É. Já está assim composto. Temos palha, musgo, neve. as Joana com neve, vamos para ah, a neve. eu a ver Então vamos então, pôr Vamos pôr, vamos espalhar... <risos> <risos> Estou com Eu mais, vai... mais é que vai ficar, ficar de lado Não, mas põe Campanha. mais assim e depois começa por baixo. Isso. Assim já não se vê a esponja. Depois Sim. no fim pomos como se fosse açúcar por cima. Não, mas ele cai. Cai. Assim fica mais. mais inverno. Fica. Aqui. Agora viramos para, para não nos esquecermos da parte de trás. Porque há sempre dois lados, não é? Temos aí mais, não temos? Temos. Acho que Está a linha Fica ótimo, Joana. Foi uma boa escolha. Ah, é? Foi uma ótima escolha. É... Vamos mais? Mais neve aqui. A ver se. se eu não eu vai eu acho que não não, é. já chega. Que não chega. Tá. Podemos agora mostrar. Mas podíamos dar uns toquezinhos aqui, se calhar do spray só para ficar. Não temos nada. Há aqui? Sim, não tenho. Não temos nada. Mas dá para dizer-me fica giríssimo. Fica giríssimo. Fazer. Pronto, Podemos pôr assim por cima, mas é. ele acaba por cair. É. Muito bem. E, pronto, e temos e este pronto. centro maior. Okay. No fim, pode... ah. no fim podemos ou deixar assim esta casa, esta casa, esta caixa já uma já, tem, já tem ah, acabamento. Já tem um Normalmente, uh, este tipo de caixas vem em bruto, podemos pintar, uh, pôr só verniz e depois no fim também podemos fazer decorar a caixa. Peraí. Aqui está solto. Peraí, Eu não sei, é? não estou tô... ah. ia só mostrar. Podemos decorar com a fita, uma fita natalícia. Pôr um pingo de cola para fechar. Exatamente. Vou, vou virar para cá, para colarmos aqui. oh basta tratar também. Podia-se usar a corda também, ou ser a corda, Sim, é Sim, a pôr, é... não é porque é A corda ia ficar muito próxima do... Podemos pôr aquele laço. Olha, já, tem, já temos uma pessoa interessada neste centro. Ah, é? Ai, então? Já vos estão aqui a dizer. Querem comprar? Ah, vendido, vendido, vendido. Está a cair. Se calhar temos que pôr um pinho de cola é, para não descair. É, Como esta demais. caixa não é reta, é É obtíquo, é... é. por isso escorrega um bocadinho mais. Mas até fica a girar também no. baixo. em embaixo, não é? É uma e saia a caixa. Esta, esta não é a melhor caixa <risos> para pôr a fita. Que se pôr um bocadinho de ela escorrega. Queres pôr um pingo de cola? Mas escorrega. Uh... Aqui, nestas pontas? Está bem. Mas até fica giro Mas se fica ficarem assim que... é, não não é? é? E um pinguinho de cola só em cima para ela. Já agora fazemos tudo. Já que temos o material, queres pôr mais onde? Já colou. Já? Quero aqui deste lado. Sim? Pode ser. É. Está um bocado é. alta em relação à outra. Já está. Abaixo. Mas dá para... Essa cola já temos que para ficar sempre um bocadinho à espera que ela seque, não é? Sim, Esperar um E bocadinho à frente seque. precisa à frente também. Precisas à frente de cola? Sim. Não, ele acaba por cair porque como a caixa não é, é. direita. Mas pronto, queremos. Sim, mas pode ficar aqui embaixo. Ou então, escolher uma caixa a ideia. direitinha. Direita. É, naquela oh, já acordo, funciona melhor então. que nós fizemos numa, naquelas a direita já funciona Sim. melhor. Esta é só ah, porque é assim. Ah, exatamente. pôr este também aqui ao lado, para se ver. A cor, ah, também podemos, eu, a corda acaba por ser mais fácil. Este, esta caixa pequenina foi a tal caixa que nós fizemos com base nesta. Esta é grande, esta é mais pequena, mas é o mesmo conceito com a mesma esponja. Uhum. É só para mostrar as duas opções. As duas opções. Tá. É mesmo com a corda é difícil. É. Porque ela está a descer. Está a descer. Tem que ter alguma oh, coisa com arame. Pronto. É assim nós aprendemos a fazer. Não sei como é que está. Como é que está aí? Não tenho noção. Está um bocadinho assim. Não, mas está. Assim, Não, mas está. Mas dá, está. dá para dar a ideia. Dá para perceber Sim, a, ideia a ideia que queremos okay. transmitir. E pronto, muito bem. Centros de mesa muito fáceis de fazer. Uh, materiais muito fáceis de desmontar, e Sim, de apanhar, de é reciclar. Com a, com a, Exatamente. Com a variedade que, que há, e, um, e há é. noutras coisas, estas é. baguinhas há em prata, há E há a prateado que usámos ali. Podemos Exatamente. utilizar de várias cores. Exatamente. Podemos pôr bolas aqui, que não pusemos, mas podemos utilizar aqui as bolas de Natal também. Uhum. Portanto, é, é muito versátil. Exatamente. Sim, muito muito bem. bem. Olha, gostei muito. Obrigada. também. acho que temos aqui elementos lindíssimos que pronto, já têm donos, quase todos já vão. Mas se quiserem <risos> ainda concorrer, lá em casa... Vamos fazer para... um leilão. Vamos <risos> fazer um leilão. Uh, muito obrigada. nada, vos... obrigada, não. Não, não, espero não, não, não, obrigada, Também aceito o convite por terem estado aqui <risos> connosco hoje. Muito obrigada a todos aí em casa pelos vossos elogios, pela vossa presença, uh, espero que façam muitos centros de mesa e muitas decorações lindas aí em casa e que partilhem connosco, podem mandar para, para o Facebook para nós sabermos o que é que têm estado a fazer. mandem para nós e também. E mandem também para, para, a, para a Teresa e para a Madalena. Uh, nós estamos de volta no dia, não tenho certeza do dia, acho que é 14 de janeiro, mas nós devemos informar mais à frente, portanto voltamos em janeiro com mais workshops e live streaming, Até lá. Um bom Natal, dentro do possível, porque é mais importante, acho que temos, apesar de tudo estar gratos por, por estarmos bem, por estarmos com, com as pessoas que conseguimos estar. Portanto, até lá, muitas pandinhas, Sim. muito amor. muita saúde, Sim, acima, acima de tudo. Tudo. tudo. Portanto, beijinhos. Um Natal, bom Natal bom Natal. <risos>